Fala meus aliados, o Ibovespa está acumulando uma queda de 6% no mês. O IFIX, que mede o desempenho dos fundos imobiliários, está acumulando uma queda também de 4% no mês. O dólar registrou uma alta de quase 4% no mesmo período. E o que eu acho? Bom, eu acho isso normal. E é normal porque o mercado é desse jeito. para você estar nesse mês, você tem que ter estômago para isso. E o que é ter estômago? Ter estômago é ter o um perfil de investidor arrojado ou mais agressivo. Agora vai ter gente falando que as bolsas estão caindo por causa das falas do Lula ou por causa das atitudes do Bolsonaro, mas isso acontece o ano todo. Sempre tem uma fala, sempre tem uma atitude, sempre tem uma lei. E como disse o Lula, o mercado é sensível mesmo. O mercado é uma criança. Se ficar tudo bem... Ele se solta, faz a festa, mas se chamar atenção, ele entra em depressão e começa a chorar. Agora, se esse é o início do fim e estamos começando a caminhar para uma crise como a da Venezuela, acho que precisamos ter calma, pensar com racionalidade. São inúmeros fatores que levaram a Venezuela a viver uma crise como ela vive hoje. Como o fato dela depender de apenas um objeto de troca, que no caso deles é o petróleo. É só isso que eles têm a oferecer ao mundo, né? Então, por isso eles passam essa dificuldade. Já no Brasil a gente exporta muitas coisas, né? Tem o petróleo, mas tem madeira, tem alimentos, tem minério. E assim, Bovespa caiu, fundos imobiliários caiu, mas não é o fim do mundo. E não é o fim dos fundos imobiliários também. Nós estamos falando dos melhores empreendimentos do Brasil são os melhores hotéis, os melhores galpões logísticos, são grandes shoppings, são grandes lajes corporativas, escritórios, de call center, de lojas, de bancos, são os melhores do Brasil e sendo realista vai demorar muito para esses caras deixarem de existir já as empresas elas têm mais dificuldade você pode acompanhar que o desempenho do Ibovespa é diferente do IFIX justamente porque eles são mais voláteis eles dependem mais de vender para lucrar e isso é por desempenho e desejo de compra né se ninguém quiser comprar não tem como você ter um bom desempenho né mas a empresa, um mês, lucra mais, no outro, lucra menos, no outro, ela tem prejuízo, e é isso que torna eles poderosos e ao mesmo tempo frágeis. Mas ainda assim, do mesmo jeito, esses caras são muito grandes para deixar de existir assim apenas por conta de alguma fala ou de alguma candidatura do dia para a noite, porque eles brigam para continuar existindo e às vezes, quando não conseguem. Eles são vendidos. E aí uma outra empresa assume a liderança, reestrutura, volta a fazer essa empresa lucrar. Ou então depois de consertar, vende novamente por um preço maior, né? Agora uma coisa ruim que Lula falou. O Ibovespa vai cair, o dólar vai subir. Paciência isso mostra que ele não se preocupa com isso ou não dá atenção necessária porque pode parecer que não é nada para quem não entende talvez seja isso que não é claro para ele também por isso que os presidentes colocam outra pessoa para administrar as finanças aí do país né? veja que seu significa que as empresas brasileiras estão perdendo recursos porque comprar uma ação é investir na empresa a empresa recebe esse investimento e ela usa e aí ela vai crescer mais então, se Bovespa Ibovespa cai, os investidores não estão acreditando no Brasil. E o presidente não dar atenção a isso é o que fez ela cair. E sobre o dólar subir? É sabido que muitos dólares estão investidos no Brasil. Por isso também, quando eles saem daqui... O dólar volta a subir lá. E isso significa que o real perde valor. E outro problema do dólar alto é que a gente tem uma necessidade de importar também, que é muito grande. Nós exportamos muito, isso traz os dólares para dentro. Mas também importamos muito. E a moeda do mundo para isso é o dólar. Se o dólar tá mais caro, você tá, você tá importando por um valor maior. E aí para você vender esse produto aqui no Brasil por real... O preço dos produtos aqui também vão subir. Dá para entender que se você compra por um dólar, você precisa vender por mais de R$ 5,40 agora para você começar a ter lucro. Mas se o dólar subir, você vai ter que subir o preço do produto também. Aí não é questão de inflação, mas é de preço mesmo. A inflação vem depois o governo vai imprimir dinheiro para possibilitar que as pessoas comprem o um produto, mas eles vão continuar subindo o preço do produto, porque quanto mais dinheiro circulando, mais sem valor é o dinheiro. E olha só, o mercado uma hora tá feliz, ele coloca o preço tudo lá em cima. Outra hora ele tá com medo, ele coloca o preço tudo lá embaixo. Esses movimentos aí do mercado, nessas né, oscilações, são ruins, principalmente para quem faz trade, porque o trader tem ali o Stop Loss, né? que é onde ele programa para não perder muito, ele vender, então ele se desfaz dos seus ativos vendendo por um preço menor do que o que ele comprou, e aí ele tenta comprar de novo, faz uma nova entrada, mas continua caindo, e aí ele vende de novo, por um preço menor, mas para o investidor em Holder, cair não é tão desagradável, Pois você tem a oportunidade de levar mais por menos, você compra mais cotas pagando mais barato. É claro que é tudo questão de risco, mas o buy holder não vai perder o seu dinheiro, pois ele fica com as ações e leva até o final, até que ela volte a subir novamente ou que realmente entre em falência. Mas nisso a chance de sucesso é maior para quem segura do que para quem faz trade. Pessoal, espero que tenha feito sentido essa visão aí para vocês, não se esqueça de clicar no gostei compartilhar, se inscrever, me seguir nas minhas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo e a gente se vê na próxima.